maravilhosa para você para mim para todo mundo oh felicidade tô passando por aqui para falar uma novidade né uma novidade para vocês é, algumas pessoas elas mandam mensagem linda mas você vai para obra você não vai para obra o que, que você faz você vai com a sua merda ou então quando o cliente aperta então o que, que eu falei né eu falei quando o cliente quer negociar para fechar e quer descontão e é uma obra grande eu vou para negociação quando e quando na obra da merda eu vou para obra e pois é chegou esse dia chegou esse dia não né foi várias vezes mas aconteceu já isso tô com uma merda grande grande grande grande que eu falo né todo mundo erra até Vocês vão começar a me ver todo dia na obra. Uau! É, todo dia na obra. Vocês só vão me ver na obra, viu? Por um bom tempo, todo dia. Posso falar, não lembro, qual foi a última vez que eu tive que ficar indo todo dia para obra não, viu, gente? Tem um tempo já, né? Normalmente eu vou para passeio eu vou para ter cliente, vou para dar uma vistoriada, né, no trabalho dos outros, mas essa eu vou ficar indo todo dia. Então preparem-se, vai ter sequência e aí ontem eu tava conversando com mami, né? Dona Nicole, vocês conheceram já a Dona Nicole. Falei, ai mami, nossa, quanto tempo que eu não fico indo todo dia pra obra, vou tocar a obra. Ela falou, filha, você sabe qual é a coisa boa? Falei, oi mãe, é que você sabe, né? É que você sabe, imagina se você não soubesse, se fosse dessas pessoas que fala mas não sabe. Então vai lá, aproveita. fez melhor foi tocar a obra. Botar aquele povo pra trabalhar com qualidade, organização, rápido, eficiência. Então vamos lá. Se o Mami falou, tá falando. Vai sair uma mesa de steel frame. Cadê é o menino? Olha aí, Daniel. Cadê é, é. Thiago? Aquela ferragem que a gente desmontou que não tava bom, né, Thiago? É, é sorriso. Tinha que ser, Thiago. sorriso sorrisos, cara. Sorri, sorri. poder fazer toda essa fachada aqui dos quilômetros. Não, aqui onde o tá andando. Esticamos as linhas, tá vendo? Fundamental, Fio. Linhas, uma linha. Olha só, Vai ser essa aqui, ó. Esse pedaço aqui tem quase 400 metros quadrados de fachada. E ali, ó, vai, ó, Sai daqui também, ó. Tá, tá. E ali atrás. Vai dar quase uns 800 metros de fachada que a gente vai ter aqui nessa hora. E eu vou explicar tintim por tintim para vocês como é que a gente vai tá fazer. Dá oi aí, aí, Almir, Instagram. Oh, Só na obra aqui. Ó, te... oh, é muito chique a gente é na obra. Gente, tem. Não vou me mostrar que eu tô descabelada de capacete. Ninguém merece. Os meninos aqui, ó. Vão mexer. Vamos fazer essa fachada de steel frame, viu? Vai rolar a fachadinha, fachada da estou. Ai Deus. Ó oh, vida. Oh, eu marca da testa ah! ai gente, perdi meu capacete eu preciso comprar um capacete novo ninguém quer me dar algum capacete de presente não, tô precisando aí eu peguei emprestado e fiquei com a testa marcada Biacho! Virou que bonitinha minha foto na obra, sentadinha lá é, filho a obra tu tem que organizar, viu já alinhei com o povo Bom, vamos botar em prática, vocês vão ver, dama em prática Seis e meia todo mundo na obra Tomando café Alinhando, qual vão ser as atividades Pra quê? Às sete, todo mundo trabalhando Vocês vão ver só Preparem-se Especial, dama em ação Pois é, dama em ação, faz parte Faz parte, parte E aí, conta pra mim Vai curtir ou não? Ver dama em ação Quer saber os detalhes ou? Tranquilo Cheguei no Baby Apartments. Cheguei no meu Baby Apartments. Será minha residência esse mês de julho, viu? Aqui em São Paulo. Ai, gente, tô cansada, viu? Essa histórias de pegar a estrada, estrada Rio-São Paulo e depois ir direto pra obra. Ficar o dia inteiro na obra lá com os meninos, alinhando e organizando as coisas. Misericórdia! Vocês não têm ideia. Morri. Tô cansadinha. Fala, você ia ficar, na... ficar cansada também. Fica, fica.